E aí Guerreiros e Guerreiros Soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e depois de algumas, alguns dias né demorou aí para chegar a caixa mas chegou chegou queria agradecer a Gêmea Arial e o Gêmeo Vale por estar dando esse levante aí que os caras sempre que a gente precisa ali na medida do possível tá dando, tá dando aquele apoio então muito obrigado aos dois e aos demais também e Pra você aí inscrito, você que é novo, você que é boneco, chupabi, você que sempre assiste os vídeos do boneco, muito obrigado, viu? Obrigado também, porque se não fosse vocês, o boneco não estaria aqui. É <risos> ou não? <risos> Sim, tô brincando. Mas obrigado aí pelo apoio, obrigado pelos likes, obrigado pelo compartilhamento. E vocês que são novos, sejam bem-vindos, ajuda nós aí, tamo junto, deixa eu já falei demais, deixa eu roletar aqui. Vamos lá. Vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também! Coletando, lembrando que essa é a nova caixa azul deluxe que tem a Barret, a Cop, é a Spaz 12 e uma Scorpio Evo, não sei o que aí da, da, das quantas. Essas caixas chegaram nessa primeira atualização do mês de abril, né? Que não foi bem uma atualização, não teve conteúdo ainda, né? Pelo... Devido à pandemia, devido ao coronavírus, eu creio que o pessoal não conseguiu gravar a conexão e, não, e nem vai conseguir gravar agora, ou se já tinha gravado, não sei Mas não teve nenhum vídeo falando sobre isso Enfim, eu estou roletando no servidor é, agulhas Agulhas, né, o, o canal agulhas sem, O servidor agulhas sem canal, tá bom? Então agulhas sem canal, dá o chupa bife 20 na automático e 10 no manual Pra você ficar neném. para você ficar boneco. para você ficar boneco. Vamos ver. Até agora, 20, não foi nada, não deu nada. Vem que vem. Vem neném. Olha. Tá querendo, hein? É, tá querendo, tá querendo, tá querendo. Aí ah, é sacanejo. Sacanejo. Lembrando para vocês que. ZP rápido, fácil, cá na hora, sem demora e sem complicação O link vai estar tá aqui na descrição Se caso você queira né, depositar ZP Para roletar nessa caixa Se caso você quer tentar aí, né, arriscar 9K, arriscar 14K Só comprar com o nosso parceiro aí o Zé Loco, tá? O ZP cai na hora, sem demora e sem complicação E o link está aqui na descrição Tá bom? Só chegar lá Zé, vim através do boneco, vim através do soldado que você vai estar participando de os sorteios lá e sem falar com atendimento, a nota mil, rap e é nós tá bom? Vamos lá! Vem que ó, cara, eu queria ganhar muito, muito, muito de verdade. A barra eu não jogo tanto, mas a Cop, né? A Cop, eu queria, eu queria bastante, que a Cop ajuda muito. Que a gente... Atualmente a Cop tá matando o Mike rifle Não sei que grama é isso. A cópia e a Coach, duas pistolas totalmente roubadas aí no jogo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vem que vem. Rapaz, mais de 50 caixas e nada. O que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo? Teve um, um, um, um, ins um inscrito, né? Que falou que roletou mais de 200 caixas. Se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí, tá? Oh, chupa bicho. Roletou mais de 200 caixas e não pegou nada Foi soldado, não peguei nada, mano deu vontade de quebrar tudo, mano É complicado, mano Teve dias aqui que eu roletei também 150, 300 caixas e não peguei nada Nada, nada, nada Então é bem difícil Bem difícil, vamos ver Ó Já tentei 50 aqui no agulhas Não ganhei nada, então vou mudar aqui Vou mudar porque Vou pro, vou pro Guerra na selva, vem que vem Vem Neném, vem que eu tô boneco também Tem que ganhar alguma coisa aí, tá maluco? Ó, tem que ganhar a, a caixa que estou é essa Tem que ganhar pelo menos a barra e a copa para tiro Se não, pô... Aí o pessoal não vai comprar <risos> Aí se não tiver lá na caixa Como é que fica? Fica com o boneco Vamos lá Vem que vem Vem Neném Vamos tentar 10 que o boneco... No... Êê, lá, lá, lá. Vai vir, vai vir matar atrás da outra Fica vendo, espia Espia Vem que vem Vem neném, vem que eu tô boneco também. Tô ficando com medo. Já foi 50, nem nada. Aí é, aí é punk. Pai, ajuda não. Ó, sempre, sempre vem aqui, ó. No finalzinho sempre vem, ó. Quase, quase, quase, quase, quase Rapaz, que tá acontecendo? Vou, vou tentar 22 no automático aqui Vamos lá Já foram o que? Mais de... sei lá, até pedi alguma coisa. Mais de 60 caixas, e nada, parceiro Nada, que sabendo que o Zé Fechou a caixa inteira aí com, com 50 caixas E aí, Zé, o que tá acontecendo, parceiro? O que tá acontecendo, hein? Eu tô pegando nada, nem refriado Eita Eita. Ei, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá. Rapaz, o que está acontecendo? Vamos, ajuda nós. vem! Rapaz, vai vender uma caixa. Não é possível. Não é possível. O que está acontecendo? Ah, e essa cara? Me deram a caixa vazia. Não é possível. Ah, não é possível. Não pode ser. Não é possível. É o horário. Eu estou gravando esse vídeo mais ou menos 11h40 da noite. Não é possível, não é possível que eu não vai nada Vem que vem, vem neném, vem que eu tô ficando com medo também Rapaz Realmente tá Realmente tá difícil o, o, o Z8 libera as caixas aí porque se eu roletar e não ganhar o pessoal não vai comprar então como a minha conta já teve gente que falou aqui que a minha conta né a minha conta ela é manipulada tipo assim eu roleto as caixas e eu vou ganhar porque é a estratégia da Z8 para o pessoal comprar caixa então ó, você que fala isso que eu só eu ganho arma de, direto que a minha conta é manipulada? Tá aí. Mais de 90 caixas já. Meu, meu amigo. Tô ficando com medo. Vou voltar pra cá. Vamos ver, né? Vamos ver se o, a agulha ajuda nós. Porque. Não sei mais o que fazer. É Tô desespero. a é 22, parceiro. Se não vir ah, Se não vir, pelo menos do, do as minhas. está tá de sacanagem. Eu esperei tanto. Pra, nada, pra não ganhar nada. Isso é louco. Não tem como. Vamos lá. Ver, pô. Pelo menos uma bate aí, a 12. Pelo menos uma bexiga aí, meu. Pelo menos uma, meu. Aí quando ganhar uma, quer duas. Olha isso. Aquele momento que vai dando medo, né? Você vai ficando tenso. Vem que vem. Vem, neném. Não é possível, rapaz, não é possível, não é possível, o que está acontecendo com essa caixa? Que isso mano, que isso? Que isso Gertrude, meu amigo, não é possível véio. Não é possível, não é possível, deve ser um sonho, Me Rapaz, estou ficando com medo, você vai ficar até murcho já você não quer nem mais cantar. Essa hora você vai ficando até murcho. Não quer nem mais cantar. Pai, vem uma caixinha aí para nós. Eu não sei se comemora ou se eu reclamo. Não sei. Diz aí vocês, né? Mas, tá bom. Não era essa, mas tá bom, né? Vamos ganhar a barra aqui agora a Copa, vai. Vem! Vem! que tem? Ganhar a primeira, vai ganhar todas. Fica vendo, espia. Ó, ganhar a primeira, vai vir as outras. Ó. Vem, vem, vem. Pode vindo. Pode vir na copy, Pode vir, pode vir. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Olha! Olha! Olha! Olha a copy. Tem que chamar pra ela vir, senão não vem. Vem que vem. Ah. Tô ficando com medo. É agora, hein? Ó, ó, ó, a cop. Rapaz, tá complicado, hein? Tá difícil, tá difícil. Tô ficando com medo. O não falo um... ganhar ganhar pior, eu acho. Da caixa, sei lá. Eu falei assim, vou fechar essa caixa. Eu olhei assim e analisei. Ó. Vou fechar essa caixa. Vou fechar essa caixa com 24 fichas. Fica vendo. Fica. Vou fechar essas armas com 24 caixas. Fica vendo. Fica vendo. Bem tranquilo. Ó. E é agora, ó, ó, ó. Paz, pense Está ficando. <risos> oh. Tudo pode acontecer, não é mesmo? Eu tô deixando a gente sonhar. <risos> tô deixando a gente sonhar. <risos> Às vezes, né? Pô, deixou por último. Pode vir a copzinha agora. Já fico feliz. Se vir a copzinha ou a barra, já, fico... já fico tranquilo. Já posso parar aqui. Já fico. Já fico como aliviado ó pode ser né deixou pro final Mande um sinal é com olha olha É agora poder vai vir vai vir vai vir a cópia o barretinho. vem que vem eita vem neném tô ficando com medo Ó, oh, sempre vem, quando, ó, oh, você vai acontecer assim, você vai lá no final, ó, ó, ó, ó, ó, ó, chama, chama na copa, chama na baixa. É agora, boneco! No fígado! No fígado, rapaziada, é porque eu, aqui, ó. É. É. É. Bela, bela, bela, tabela. Não hum, deu. Não hum, deu. Deixa eu ver quantas coisas eu tenho aqui. Quantos... Mano, tem um 12, velho. Vou tentar, vou tentar. Namoreixo, vou tentar esses 12 tiques. Porque eu sou... Não desisto nunca, parceiro. Vem aqui, vem tranquilo, ó. Vou tentar esses 12 tiques, parceiro. E 15 vale... Eu vou tentar esses 15 vale caixa, parceiro. Vou tentar, vou tentar. Ó, vou tentar cinco do tomate com você. Ó, ó, ó, ó, bate. <risos> <risos> <risos> Rapaz, é muito rápido, vai mas... ter. Ah, não, não, não, não, não. Abate, patir, abate a cop. parte o cop. Agora eu me lasquei. Acho que todo mundo ganha essa 12. Não é possível. Eu... Tô vendo um monte de gente com ela na, na sala. Tá bugado essa bexiga. Não, não, não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem, vem a cop, cop, cop. Abate, abate, abate, abate. Urubu vai, tô urubu, já fiquei bolado, já fiquei bolado Vai se lascar Salve pro Lerox Salve pro Hank, repetir que a é nave vem que vem Pois é, salve Caio, salve Yamato Salve pro Pai Salve o, o Stroit Tava o Shark, tô gravando, tô em tô, tô bolado tô nervoso, tô nervoso. Então é isso rapaziada, infelizmente não consegui fechar, se você conseguiu ganhar, fechar a caixa, comenta aqui, digita aqui nos comentários aí, se você conseguiu ganhar alguma arma, se você pegou a 12 também, pelo jeito a 12 tá vindo a rodo, tá? Então é isso, obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, um grande abraço, eu não vou nem fazer essa linha, porque se já viu a 12 é 12, 12 é 12, né? Então acho que não dá nem pra mostrar direito, tá bom? Vamos ver se eu faço um vídeo aí, jogando com essa bexiga aí. Muito obrigado por assistir. Eu fiquei todos com Deus. Um grande abraço. E lembre-se por que segui me roletar nessa caixa de lucks. Tá uma erra. É. Fui. Chupa bife. Tamo junto. Valeu. Um abraço.